E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver um exemplo do cálculo do t estatístico para o teste de uma média. E, para isso, nós temos o seguinte aqui. Rodrigo suspeita que os professores de sua escola têm, em média, menos de 5 anos de experiência. Ele decide testar a hipótese nula com mi igual a 5 contra a hipótese alternativa com mi menor que 5, usando uma amostra de 25 professores. A média de sua amostra foi de 4 anos e o desvio padrão foi de 2 anos. Rodrigo quer usar esses dados da amostra para realizar um teste T na média. Suponha que todas as condições para inferência foram atendidas. Calcule a estatística de teste para a pesquisa de Rodrigo. E, claro, você pode arredondar a sua resposta para duas casas decimais. Portanto, eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho. Ok, vamos resolver isso juntos. Eu sempre gosto de lembrar o que está acontecendo aqui. Primeiro, nós criamos uma hipótese nula, que, nesse caso, os professores de Rodrigo têm, em média, 5 anos de experiência. E a hipótese alternativa diz que a média de experiência dos professores de Rodrigo é menor do que 5 anos. E nós temos uma população que, nesse caso, são todos os professores de Rodrigo. E pegamos uma amostra que, nesse caso, são 25 professores. Então, o n vai ser igual a 25. E, a partir dessa amostra, nós podemos calcular uma estatística. Podemos calcular uma média, que, nesse caso, são 4 anos de experiência. Então, a média é igual a 4 anos. E também podemos calcular um desvio padrão, que, nesse caso, é de 2 anos. Então, o desvio padrão da amostra é igual a 2 anos. E o que fazemos em um teste de significância é considerar que a hipótese nula é verdadeira e descobrir qual é a probabilidade de uma amostra ser inferior ou superior à média populacional. E se essa probabilidade estiver abaixo de um nível de significância pré-estabelecido, então, nós rejeitamos a hipótese nula e consideramos a hipótese alternativa. E, para calcular essa probabilidade, nós temos que utilizar uma estatística de teste. Às vezes, nós utilizamos um teste Z quando estamos lidando com proporções e quando estamos trabalhando com médias, que é esse caso aqui, nós utilizamos um teste T. E só lembrando que, para realizar um teste Z, nós pegamos a média amostral e subtraímos a média da proporção assumida. E como, nesse caso, nós estamos considerando que a hipótese nula é verdadeira, nós vamos chamar de misero E nós dividimos isso pelo desvio padrão amostral. Mas o que acontece é que nós não conhecemos isso aqui. E, por causa disso, nós podemos utilizar um teste T. E, nesse teste, nós fazemos a diferença entre a média amostral e a média populacional Assumindo que a hipótese nula é verdadeira, e nós estimamos o desvio padrão dividido pelo desvio padrão, que é dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra. E eu sugiro que você pause o vídeo e tente descobrir qual é o valor desse t. Vamos lá. A média amostral é igual a 4. Então, nós vamos ter 4 menos a média populacional, que nesse caso é 5, isso, assumindo que a hipótese nula é verdadeira, e nós dividimos isso pelo desvio padrão amostral, que, nesse caso, é 2, dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra, que, nesse caso, é 25. E 4 menos 5 é igual a menos 1. E dividimos isso por 2, dividido pela raiz quadrada de 25, que é 5. E quando nós temos uma divisão de fração, nós repetimos a primeira fração, que nesse caso é menos 1 sobre 1, ou simplesmente menos 1, e multiplicamos invertendo a segunda fração, ou seja, 2 quintos virou 5 meios. E isso é igual a menos 5 meios, que é igual a menos 2,5. E com isso, o Rodrigo poderia consultar a tabela do de Student. Para saber qual é a probabilidade. Mas, basicamente, se olharmos para uma distribuição da estatística t aqui, algo mais ou menos assim, esse valor aqui está nos dizendo que nós temos que pegar a área que está a menos 2,5 unidades da média. Ou seja, essa área aqui seria a probabilidade de estar abaixo da média. E isso nos daria o valor P. E se esse valor P estiver abaixo de um nível de significância, que o Rodrigo nem definiu aqui, pode ser 5% ou 1%, então, ele rejeitaria a hipótese nula sugerindo a hipótese alternativa, ou seja, sugerindo a sua suspeita que os professores de sua escola têm, em média, menos de 5 anos de experiência. E é importante destacar que todas as condições para inferência foram atendidas, ou seja, que a condição aleatória, a condição normal e a condição de independência foram atendidas. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!